E... Saudação internauta, seja bem-vindo! Eu me chamo André e você está no Literando Jogos! hoje vamos jogar Money Morphin Power Rangers E sem enrolar, vamos pro jogo Primeira fase, Esfinge E eu vou escolher a Trini, Boa hora de morfar Vamos lá Vou começar com a minha rende favorita? Vamos lá! Começando aqui com os bonecos de massa! Inscreva-se e ative as notificações para não perder os próximos vídeos! Apareceu o Goldar Opa, apareceu um boneco de massa verde Que isso? Na série era só o cinza Ah, olha esse vídeo aí Oh -oh. precisamos do poder mega sorte. E olha o gol daí. U. Cai fora. Agora sim, esfinge. Do poder, nova. <risos> é isso aí, e vamos para o próximo. E agora o cavaleiro. E eu vou escolher o Zack. Hora de bofar. Vamos é Vamos lá. Machado de poder. Vamos. Olha o cavaleiro aí! Toma! Precisamos do poder Megazord! Vamos lá! Vamos decidir essa parada!